Se você tem uma vez escritor e gosta de mistério, aventura e emoção, conheça e participe da antologia de contos fora do mapa da Editora Bruma. Baseado no conto A Cidade Sem Nome, de H.P. Lovecraft, nesta antologia buscamos contos que explorem cidades desconhecidas, reinos esquecidos e civilizações perdidas. Explore sua criatividade e imaginação com histórias que vão da arqueologia científica à fantasia alienígena. Acesse o site editorabruma.com.br barra antologias e conheça melhor a proposta. Participe em editorabruma.com.br barra antologia. Yes.